sem muito mimimi, como você do outro lado pode ganhar até 100 reais por dia sem precisar vender nada pela internet e ainda neste vídeo eu vou te ensinar como você vai multiplicar todo o dinheiro que você ganhar nessa plataforma que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo Opa galera, beleza? Felipe Marinara gravando mais um vídeo pra vocês E galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o like nesse vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês Como ganhar dinheiro pelo aplicativo Recarga Pay. Você pode ganhar até 100 reais por dia dentro do aplicativo E transferir diretamente para a sua conta bancária E como eu falei no início do vídeo, eu vou te ensinar também como multiplicar todo o dinheiro que você ganhar então o vídeo vai ser muito legal já compartilha com seus amigos e já deixa aqui nos comentários quanto dinheiro você quer ganhar em 2020 Deixe seu comentário porque eu vou estar interagindo com vocês mas sem mais delongas vamos para o nosso vídeo porque esse vídeo vai direto ao ponto eu vou te ensinar exatamente os passos para você conseguir ganhar dinheiro dentro do recarga-pay muito facilmente então galera já estou aqui na tela do meu smartphone para mostrar para vocês como ganhar até 100 reais por dia dentro do aplicativo recarga-pay mas antes eu achei interessante mostrar como você pode multiplicar todo o dinheiro que você vai ganhar Eu vou te ensinar um tipo de investimento onde você consegue duplicar seus ganhos Não só dentro do RecargaPay, mas você que quer investir um dinheiro e ter certeza de um retorno desse dinheiro você quer aprender como multiplicar esse dinheiro lembrando que eu não estou excitando nada para você fazer eu simplesmente vou te mostrar a forma que eu faço e vou te dar um bônus também vou te dar um bônus gratuito que você vai gostar e logo após eu vou te ensinar como ganhar dinheiro dentro do recarga-pay bom a maneira que eu uso para investir os métodos que eu uso para investir são baseados em ações e em criptomoedas são duas formas de você investir seu dinheiro. São formas de rendas variáveis, onde você consegue ter muitos ganhos. Você consegue ter um lucro muito grande. E é um ganho arriscado também. Você pode ganhar tanto muito dinheiro, como pode perder muito dinheiro. Mas isso ocorre quando você não tem instrução. Quando você não sabe como investir, como analisar gráficos. E acaba que você realmente vai perder dinheiro se você não souber disso. Por isso que eu vou dar um bônus para você gratuito mas antes deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui ó eu utilizo a Binance eu invisto muito em criptomoedas e olha aqui ó se você dá uma olhadinha aqui na minha carteira eu tenho cinco mil reais investido em criptomoedas agora ela está investida na moeda Eralt e como é que funciona isso eu vejo uma moeda que ela está com tendência de ter uma alta e compro ela na baixa na alta eu vendo e eu ganho dinheiro quando eu faço esse tipo de transações mas como que eu sei pelo gráfico que essa moeda vai ter uma alta? Como que eu consigo adivinhar isso? Bom, isso foi um processo muito grande até eu aprender como analisar um gráfico porque eu já perdi dinheiro dentro do Bitcoin eu já tive perdas dentro do mercado de criptomoedas e aí eu tive que aprender da forma mais difícil e eu aprendi eu fui na internet procurei como investir em criptomoedas eu fui procurei e eis que eu hoje eu sei muito bem como tá analisando um gráfico como tá investido em criptomoedas e eu vou te falar uma coisa aqui ó eu tinha 3 mil reais aqui dentro dessa carteira e hoje eu estou com 5 mil tudo isso ocorreu dentro de um mês foram mais de dois mil reais em apenas um mês investido em criptomoedas e esse mesmo feito você também pode obter dentro das ações porque é outro tipo de renda variável e também funciona com ações mas para você total iniciante como você pode fazer para não perder dinheiro igual eu perdi logo no início eu vou te dar um bônus, você vai aqui na descrição do meu vídeo vai ter um link de um grupo no WhatsApp, um grupo VIP no WhatsApp gratuito onde eu e o meu amigo Efraim vai estar te dando dicas para você investir em criptomoedas, investir em ações e você poder analisar os gráficos de forma consciente e investir sem riscos de perdas. Para quem não sabe, eu ainda não disse, o Efraim é um amigo meu e ele é especialista em investimentos desse porte. Tanto que foi ele que me ajudou muito, mas muito mesmo, a conseguir obter esses ganhos que eu tenho hoje dentro do Bitcoin, dentro do mercado de ações. Foi ele que me passou tudo isso, todo conhecimento vem dele. Então ele é o meu mentor e você vai ter a possibilidade de ter uma mentoria gratuita dentro do WhatsApp, onde a gente vai te ensinar como investir o seu dinheiro de forma consciente, como analisar gráficos, como investir em ações e em criptomoedas. Então a gente simplesmente vai pegar na sua mão e vai te guiar nesse processo, porque realmente... É um processo de aprendizagem bem complicado, mas a gente, como a gente já sabe, a gente já passou por tanto sofrimento dentro desse mercado, nós vamos te passar o que a gente sabe dentro do grupo do WhatsApp então tá aqui na descrição basta clicar e você vai direto para o nosso grupo mas agora vamos para o método do recarga Pay onde você pode ganhar até 100 reais por dia inclusive eu ganho utilizando esse método e eu vou mostrar para vocês aqui as provas de pagamento então vamos lá sem mais delongas bom galera a primeira coisa que você deve fazer é ir aqui na descrição do meu vídeo e baixar o aplicativo recarga Pay o link de download do aplicativo tá aí na descrição basta clicar no link de download você será redirecionado selecionado para a Google Play Store e na Google Play Store você vai baixar o aplicativo Recarga Pay e vai instalar dentro do seu dispositivo. Você vai clicar no botão amarelo, entrar no Recarga Pay, vai logar com sua conta do Google ou a conta do Outlook, vai logar nessa conta e você vai cair numa tela onde você já vai ter 10 reais grátis para você usar como quiser. Sim, eu te enviei esses R$10 grátis, no momento que você clicou no meu link e baixou pelo meu link, você ganhou R$10 grátis. E é isso que vai acontecer, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso. Esses R$10 que eu te enviei aí, você deve usá-los para fazer uma recarga gratuita dentro do seu celular. Para liberar a sua conta da recarga Pay, para você estar tá conseguindo ganhar mais aqui dentro do aplicativo e posteriormente transferir para a sua conta bancária. Então, simplesmente, você vai clicar no botão recarga de celular, vai digitar aqui o número de telefone seu para você recarregar, vai avançar e seguir todos os passos do aplicativo e ele vai pedir o seu cartão de crédito. Nesse momento, você deve se assustar, né? Porque o aplicativo está pedindo cartão de crédito, mas o aplicativo RecargaPay está há mais de 10 anos no mercado e se ele está solicitando o cartão de crédito, é simplesmente ele fazer a verificação, ou seja, ele vai verificar se você realmente é um usuário real, se não é um tipo de robô querendo obter informações da empresa e ele Vai verificar através do seu cartão de crédito Porque se uma pessoa tem cartão de crédito Ela é real então, ele vai fazer esse tipo de verificação e ele vai efetuar uma recarga gratuita de 10 reais no seu celular. importante que você escolha a recarga de 10 reais para que não seja debitado nenhum valor no seu cartão de crédito. Então, escolha a recarga de 10 reais e agora para você ganhar dinheiro dentro do aplicativo, você vai fazer o seguinte, você pode ver que eu já estou com 234 reais aqui no aplicativo de ontem e hoje, então eu consegui mais de reais por dia aqui no aplicativo e como que você vai fazer? Você vai descer aqui no aplicativo e vai ter clicar aqui em indique e receba 10 você vai clicar nessa opção e o que que você vai fazer você vai aqui em WhatsApp e vai enviar o link de download do aplicativo recarga Pay para outras pessoas dentro do seu WhatsApp lá no seu Facebook onde quer que você queira se você tem um canal no YouTube anuncie o recarga Pay dentro do seu canal no YouTube porque a cada pessoa que baixar o aplicativo recarga Pay e realizar uma primeira recarga no celular dela gratuitamente você também ganha R$10, ou seja no momento que você fez uma recarga gratuita no seu celular eu também ganhei R$10 e você ganhou R$10 reais para essa recarga então o método simplesmente consiste em que você vai divulgar esse aplicativo com o máximo de pessoas que você puder com seus parentes aí dentro de casa mesmo você consegue fazer isso e você vai conseguir o máximo de cadastros para dentro do aplicativo e é muito simples de você ganhar porque com apenas 10 pessoas em um dia você consegue aí 100 reais e eu não tô dizendo que você vai conseguir 10 pessoas no dia você talvez consiga 5 aí já vem 50 reais talvez você consiga até mais você consiga 20 já é 200 reais no dia então é muito bom esse aplicativo para você ganhar dinheiro e para você transferir todo o dinheiro que você vai ganhar aqui na sua conta como eu aqui já tenho um dinheiro aqui na minha conta eu vou voltar e vou mostrar aqui para vocês como é que eu transfiro esse dinheiro Olha aqui ó, eu tenho R$234,15. Vou te mostrar aqui no vídeo, no vídeo, como que eu transfiro esse dinheiro. Você vai precisar ter o um aplicativo Nubank ou qualquer banco digital instalado no seu celular. E você vai fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui no meu aplicativo Nubank. Vamos lá, vamos esperar. Dentro do aplicativo Nubank, você vem aqui vai rolar essa barra aqui embaixo. E vai clicar em, cadê? Depositar. Você vai escolher em gerar um boleto de depósito. Isso você pode fazer em qualquer aplicativo digital de pagamentos, onde você gera um boleto e você vai pagar ele com o Recarga Pay. Então nós vamos digitar o mesmo valor que estava lá na conta, que é R$ 234,15. Prontinho, vamos confirmar. E nós vamos copiar o código do boleto. Copia o código do boleto, vem aqui no RecargaPay, clique na opção Contas e Boletos vai aqui em digitar código de barras, colhe o código de barras que você copiou lá na Nubank, deixa eu colar, e vamos continuar, já apareceu o valor aqui pra gente, vamos continuar mais uma vez, vamos continuar, e aqui a gente vai escolher crédito da carteira, a primeira opção, isso é muito importante, porque se você escolher por exemplo um cartão que você cadastrou no aplicativo, ele vai debitar do seu cartão de crédito, então nós vamos simplesmente clicar no botão crédito da carteira. E vamos clicar em confirmar Vamos lá, vamos esperar um pouquinho E olha aqui, ó Prontinho, pagamento feito. Eu acabei de sacar R$ 234,15 direto para minha conta da Nubank. Lembrando, para quem não sabe, depósitos por boleto de qualquer gênero, eles demoram até 3 dias úteis para cair na conta, ou seja, eu fiz esse depósito, ele gerou até um comprovante para mim, e aqui daqui três dias úteis ele vai estar na minha conta da Nubank, para mim poder usar como eu quiser. Então realmente funciona, é um método muito funcional. Pode deixar nos comentários se funcionou com você. Faça exatamente o passo a passo com que eu ensinei para vocês e não se esqueça de entrar no grupo no WhatsApp para você aprender a investir como eu e Efraim mas neste vídeo eu quis te ensinar de uma forma muito simples como você vai ganhar até 100 reais por dia dentro do aplicativo Recarga Pay. Eu procurei fazer de uma forma muito simples e direto ao ponto, justamente para não te enrolar, porque eu sei que seu tempo é muito precioso. Então já vai compartilhando esse vídeo, testa o método, se funcionar, deixa aqui nos comentários. Se não funcionar, deixa nos comentários que eu vou estar te auxiliando nesse processo. E não se esqueça, aqui na descrição está o link do grupo no WhatsApp para você aprender a investir gratuitamente aí em criptomoedas em ações, em investimentos arriscados, como você vai analisar gráficos e como você pode investir muito bem no seu dinheiro. Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou e até a próxima!